E aí a galerinha Eita, eita, eita Vamos ver, vamos ver Não façam isso Cortar por fora em uma curva Não façam Você não sabe que ele, que ele aguarda No outro sentido Muita gente já morreu assim Então, motherfuckers Hoje... Hoje é o dia da greve geral. Rodoviários só vão sair das garagens a partir das 8. e vários serviços estão operando com efetivo reduzido além dos outros que não estão operando. Vamos poupar nosso pé, né? Então, hoje, o dia vai ser de muitas manifestações, vários pontos da cidade estão paralisados. Eu mesmo, antes de sair de casa, eu acompanhei o jornal para tentar ver. Porque ia funcionar que aqui ia parar, né? Também aonde iriam parar? O jornalismo tem o um helicóptero, então ele vai dar a cobertura e diz: tal trecho tem manifestante, tá fechado. Tal trecho, manifestante, fechado. Bom, a gente que. No caso, falo por mim. Eu trabalho com. vinculado aos sindados, porém o empresa que eu trabalho não é vinculado aos sindados, é vinculado a dos comerciantes. Então eu fico meio assim e aí. Bem. Bom, a ordem foi que não teve ordem. Né? Então, vamos. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Por que não faz mal ninguém? Tá passando agora em frente à garagem da... Cadê? 2 de julho. Vê que começou a sair agora os carros. um aqui, outro saindo. E mais outro. O cara do sindicato disse que... 10 horas da manhã tá tudo normalizado meu ovo que vai estar tá normalizado como é que pode os você na garagem agora daqui que eles cheguem no nos finais de linha carreguem pode pra cidade atendam a, a comunidade aí com pegando o pessoal que tá nos pontos pelo meio da cidade é ah, não pai, aí para normalizar é só lá depois de uma, duas horas da tarde. E olhe lá, né? E olhe lá. Acho que ele fez uma conta pensando somente em ônibus na rua, né? Ele esqueceu que tem trânsito. E talma Cê, opá, Júlio. Eu oh, tenho como passar essa caninha Ele aí não manja dos Paranaue? na frente, que acho que ele um caminho, eu pego o outro Oxi. três caras que me dão do Bahia Ah, deve trabalhar junto Bahia ganhou ontem 2 a 1 em cima do São Paulo Bora Bahia minha porra era ideia, né, velho? Poderia ver como é a camisa do Bahia hoje, né? Parece que me lembrou que eu tenho que cortar o cabelo antes de sábado. Opa, opa! Não ouvi falar que tinha protesto aqui, não, velho. Porra! E passei, velho? Será? Não, não, não. Tô vendo que. Há um estreitamento. Hum, é acidente. Falando em acidente. No vídeo de ontem à noite, tinha um vídeo curtinho que eu passo. Por cima de um trilho, da roubadinha, de engarrafamento, pp, papapá. É eu descobri qual foi a causa daquele. Porque pararam a faixa do do. Do viaduto. não gosto nem de comentar isso aqui, mas foi parece que uma menina caiu da moto e o um caminhão atropelou ela, Esmagou a cabeça, tá? Ah. Bom, são acidentes acontecem. tem ter atenção que estiver andando de moto Lembrei, lembrei, lembrei, lembrei de mais coisa. Porra! Isso foi um inseto, foi uma pedra, velho, que voou em mim agora aqui. Porra! Tenso! Vou mandar um salve aí, um abraço pra galera do Rio de Janeiro. Porra, é legal saber que tem gente lá acompanhando nosso canal. Pô, oh, me esqueci agora o nome da, da, do, do, do brother que pediu, acho que foi Rafael, foi Eduardo. Acho que foi Rafael. Eu é meu parceiro do Rio. Tamo junto. Eu já fui no Rio uma vez. A trabalho. Fui desmontar um laboratório de rede wireless. Lá na PUC. Cara, é. gostei, gostei. Que lugar. Bonito. A cidade é bonita. Pela. assim, pela beleza natural. Muito bonita. Eu não vou falar assim. Na parte da cidade, urbanizada, tudo mais. Porque. Me colocaram. Lá na, na Barra da Tijuca. Que é um lugar nobre. Então. Porra, lá, lá vai ser bonito. Óbvio. Cara pra caralho. Então não vou não vou dizer que a cidade é feia, porque não, não conheci tudo Mas o, o pouco que eu conheci eu gostei muito E aquele laboratório da PUC, acho que foi o sexto andar Era somente dedicado à tecnologia de radiofrequência Porra, velho Que massa, velho <risos> Ai... Porra, me controlando aqui, eu não jogar no esse meio. <risos> ah, tá bom. Sem suicídios. Força! Eita! Puta que pariu! Ainda bem que eu não tô ali. Olha, como eu sei que a caída é pra. pro lado de dentro da, da, da pista. O jogo é por fora. Uma outra coisa também que pediram foi para eu comentar sobre o desempenho da XTZ Porra, nego! Como é que você passa por mim assim? Não me respeita, não é? Oh, deixa eu passar esse cara aqui Aqui vai rolar putaria o cara manja também das, das ia passar de boa mas aí ele veio o gingando na minha frente ai ai não né é já deu cadê ele não tô vendo o retrovisor será que ele mudou de faixa? Dentro agora e nos vemos no radar? Não? Na sinaleira? Não? Não nos vemos. É. <risos> oh, precisa ficar acompanhar Cadê, pá? Cadê? O cara no retrovisor? retrovisou? Porra, cara, não manja dos Paranauê não. Sim, X3Z, desempenho. Moto boa. Econômica leve É... Pô, eu esqueci, é pronto o nome do cara né? Eu mandaria a mensagem direto pro cara Mas vou generalizar então Porra, não gosto dessas... Desses... porrinhas aí A XZ comigo Geralmente faz em torno de... 200... Um tanque, né? Um tanque eu faço... De 280 a 295 por assim quilômetros. Ela faz mais? Faz, faz muito mais. Por que não faz? Porque eu ando assim, ó. Eu ando em. tá mal. Quer morrer, desgraça. Essas porra. Tá, voltando, deixa essa, essa miséria aí pra lá. dá uma apanhada no fundo dele, ele se desgraça todo. Então por eu sempre andar com ela com, com giro alto, isso acaba consumindo mais gasolina. Mas se você é um cara tranquilo, que gosta de andar. A 80, no máximo 90. Eu acho que ela consegue fazer os 320 km. Com um o tanque. É uma moto que tem um arranque. Muito bom. Final, bom, ela é 125, então. Não é uma moto de final. Não é confortável para longas distâncias. Tipo, você vai percorrer 90 km de vez. O assento dela é estreito. Ela é magrinha. Não vai ficar confortável, cara. Sua bunda vai doer. Vai mesmo. Agora, se dentro da cidade... Tranquilo.